Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como que vai aí todo mundo? Tudo jóia? É o seguinte, pessoal. Muita gente tem dúvida, pra que que serve esse essa telinha aqui, ó. Tá vendo? Essa telinha pretinha aqui, ó. Do Hyundai 30. Pra que que serve isso daqui, ó? Será que é um plastiquinho só de enfeite? Pra que que serve isso, né? Isso aqui, na verdade, pessoal, tem uma função. Isso daqui é um painelzinho de alerta. Alerta de airbag do passageiro desligado, tá? Então é o seguinte, se você precisar desativar o airbag do seu veículo, você vai desativar, pelo menos aqui no i30, você vai desativar aqui, ó, do lado direito do passageiro, ó. Então Eu abri a porta do carro aqui, ó. Então aqui do lado do veículo, do passageiro. Você tem aqui, ó, a parte onde desativa o airbag, tá vendo aqui, ó? Então você coloca a chave do carro aqui, ó. Então você virando para frente, ele ativa o airbag. Se você virar para cá, para a esquerda, ele fica aqui na posição off. Tá vendo? Então o airbag está desligado. Então, se você precisar transportar uma criança no banco da frente, lembrando que no banco da frente, pelo menos aqui em São Paulo, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 64, diz que você pode transportar uma criança no banco da frente com idade igual ou superior a 10 anos, tá bom? Com idade inferior a 10 anos é no banco de trás, com o um cinto de segurança ou equivalente, que é a cadeirinha, tá bom? Então, no banco da frente, só crianças com idade igual ou superior a 10 anos. E se você precisar desligar aqui o airbag do passageiro, você tem que virar aqui do lado a chave para o lado esquerdo. Como que eu sei que está desligado? Agora, se você colocar aqui a chave no contato e virar a chave, dá uma olhada aqui, ó. Liguei o carro, essa luzinha aqui ó, ela vai ficar acesa permanentemente, tá vendo ó? No painel, então indicando que o airbag do passageiro está desligado. Então se você estiver andando com o seu carro e essa luz aqui estiver acesa, o airbag do passageiro está desligado. Para voltar a acionar o airbag, o que, que você faz? Você vai desligar o carro... você vai vir aqui na lateral colocar a chave aqui e virar para frente do carro pronto agora o airbag está acionado se você voltar a ligar o carro pode ver que a luzinha do airbag ela está agora apagada indicando que o airbag do passageiro agora está ativo Tá bom? Então essa era a dica aí, pessoal. Um grande abraço a todos, se inscreva no canal, se você gostou e deixe um like, tá bom? Valeu.